Ter dois shoppings como vizinhos, exclusividade. E estar ao lado das melhores escolas, restaurantes e supermercados, praticidade. Assim é viver Riviera Goiabeiras, apartamentos de 169 metros quadrados e quatro suítes, com entrega para março de 2017. Conheça as condições especiais e veja o apartamento pronto e decorado. Viva o Riviera Goiabeiras, o 4 suítes ao seu alcance.